e aí galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui no playstation 3 sim vamos é, jogar aqui um pouquinho eu só vou dar uma fazer uma análise aqui no playstation 3 porque a rockstar anunciou oficialmente que os servidores do gta 5 no playstation 3 e no xbox 360 serão fechados no final Desse ano, isso foi, é, pegou muita gente de surpresa Porque foi anunciado tanto do GTA V quanto do Max né Que é aquele jogo da Rockstar que tem um online Mais o do Red Dead 1 e do GTA 4 Ficarão abertos, amigos E a pergunta de 1 um milhão de dólares Por que a Rockstar está fechando? Os servidores do GTA V Na geração Antepassada Playstation 3 e Xbox 360 Eu sei que tem muita gente ainda Que joga o GTA No Playstation 3 Muita gente mesmo E normalmente Normalmente é... Quando uma empresa fecha O, o servidor é, De um jogo Normalmente, nem sempre tá? Porque os servidores do The Last of Us 1 do Playstation 3 foram fechados e eu acho que tinha muita gente que jogava o jogo né e eu não acredito que foi por falta de jogadores mas normalmente é porque não tem mais ninguém jogando e mesmo tem empresas por exemplo a Ubisoft ela por mais é, críticas e M's que a Ubisoft faz ela sempre mantém os servidores dela é, abertos né eu joguei o Assassin's Creed Brotherhood é, para platinar com os caras e o servidor estava lá vazio mas estava lá aberto e a Rockstar está fazendo isso e eu tô aqui no playstation 3 vou entrar no online para ver se, se, se os servidores estão vazios, se a galera não está jogando se tá vazio, eu sei que lá fora é mais fácil você ter um playstation 4 você ter um playstation 5 é pra você ter um PlayStation 5, Xbox Series X lá fora, você paga aí 500 dólares, né? Por um salário mínimo de 1.300 dólares, dá pra você ter de boa. Mas no Brasil, um PlayStation 5 é 5 mil reais. Cara, tem PlayStation 4 Pro aí que você acha por três mil reais, não compensa nada. É mais fácil você comprar um PlayStation 5, você juntar o dinheiro a dar de entrada, e o PlayStation 3 é. Você vai achar ele usado, né? Porque acho que não fabrica mais Por uns 500 reais, por aí Mas enfim, vamos entrar aqui No GTA Online Ó, tô entrando numa sessão aqui Eu sei que a Rockstar abandonou o GTA Do Playstation 3, tem muito hack Mesmo, é, eu lembro que a última vez Que eu gravei, é, um hack me puxou E não sei o que aconteceu, que a minha placa De, de captura parou de funcionar Não entendi nada E seguinte Tá abandonado, mas que o que que custa deixar os servidores abertos, mano? Pra galera que não tem condição de ter um Playstation 4 ou um Playstation 5. É, continuar jogando. Porque é óbvio que quem pegar um Playstation 4 e pegar um Playstation 5 vai jogar o GTA. Então, é, cara, tipo, mantendo o Playstation 3. Porque quando essa galera... Comprar uma, um, um console da, da, da geração passada, um PlayStation 4 Xbox One Eles vão jogar, mano Então não faz sentido E eu sei que tem muita gente que joga Como eu disse no início do vídeo aqui no Brasil Galera, se você não me segue no Instagram Segue lá, eu fiz o unbox desse controle aqui, ó Do Playstation 5 lá no meu Instagram Um controle lindaço, mano Lindaço mesmo que foi lançado agora E eu fiz o unboxing lá então se você não me segue no Instagram vai ficar aí na descrição de Nata Gplay Segue lá, beleza? E vamos esperar entrar aqui para ver se tem gente jogando Muito bem galera, estamos aqui no online Sabe que tem gente jogando? Olha a quantidade, mano 15 pessoas Sessão pública Muita gente jogando Ah, mas Dinata, só 15 pessoas? É óbvio que não Nessa sessão aqui tá cheinha E provavelmente outras Sessões Estão Cheias, mano Cara, é, um, é, é lamentável Eu vou dizer pra vocês Eu gosto muito da Rockstar, mas Essa atitude dela é lamentável é, Se for pelo fato Que vai ser lançado o GTA Pro Playstation 5 Ela tá fechando o servidor Talvez seja muito servidor é, Playstation 5 Playstation 4 Cara, ela, a Rockstar tem muita grana velho. Poderia sim Tranquilamente manter esses servidores Mas se a estratégia é Fechar pra estimular as pessoas A, a, a, a, troca, a mudar de console É uma besteira Porque o cara que Como eu disse é, O cara que tem um Playstation 3 Ele quer ter um 4, ele quer ter um 5 Quando tiver oportunidade ele vai ter né, porque a gente sempre quer evoluir, né, velho A gente sempre Quer evoluir, então Não seria uma Estratégia legal, eu acho que uma Uma sacanagem Que a Rockstar tá fazendo, ó, tem bastante gente Jogando, mano, bastante gente jogando É... O GTA No Playstation 5, essa galera vai ficar Muito triste, ó, tem Tem gente com leve, olha o level Dos caras ali, mano, será que é hack? Olha o level dos caras, mano Que dá na sessão Daqui a pouco eles me puxam aqui, velho. Espero que não bugue Seguinte Eu vou entrar em outra sessão, certo? Eu vou entrar em outra sessão Até porque tá escuro aqui, mano Vamos aqui, ó Trocar de sessão Encontrar uma nova sessão Beleza? Bora lá pra ver se a outra sessão tá cheia Ó, muito bem Entrei em outra sessão aqui de dia 12 pessoas Cara, eu tenho certeza que tem muita gente jogando ainda no Playstation 3. É, como eu disse no, no início, tem muito hack, sim. Tem muito hack. Cara, não precisa fechar, larga de mão. Já largou de mão, né, mano. Já não, não, não importa mais. Isso aqui já pra Rockstar, não tá, ela não tá nem aí mais com, com GTA no Playstation 3. E eu nem falo pelo fato de não lançar a DLC. Eu falo pelo fato... É, até porque o, o console não aguenta, né, mano? Foi adicionada muita coisa na, nova, na antiga geração. Mas, tá aí, mano. Tá aí, duas sessões. É, mostrei pra vocês aí. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa atitude. E o que você acha, porque ela está fazendo isso. E é isso, mano. Triste. <risos> Eu... Não jogo o GTA no, no, no, no Playstation 3. Volto e meia eu faço um videozinho. Jogo na nova geração. Na antiga geração. E quando sair para o Playstation 5 eu vou fazer vídeo. Para ver as novidades. Para ver como é que tá. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Não do, dessa situação. E se gostou clicando no gostei. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até a próxima. Fui.